Uma série de operações têm sido feitas pelo DF Legal, no centro de Itaguatinga, na rodoviária do Plano Piloto e no setor comercial sul. Na minha opinião, são operações higienistas. E a gente está vivendo uma crise sanitária profunda que tem gerado uma crise econômica uma crise econômica com muito desemprego. Então tem muita gente na informalidade que não consegue um emprego, consegue o um mínimo. E, infelizmente, as ações da Polícia Militar de criminalização desses ambulantes têm sido cada vez, não só da Polícia Militar, mas o DF Legal também, essas ações têm sido cada vez mais duras. E eu acho que não pode ser essa postura. As pessoas estão na rua vendendo seus produtos porque elas precisam ganhar o mínimo para sustentar suas famílias, ainda mais no momento de crise como esse que nós estamos enfrentando. Então eu queria me solidarizar com os ambulantes dessa cidade, tanto de Itaguatinga, quanto da rodoviária do Plano Piloto, quanto do Setor Comercial Sul. A gente tem hoje uma ordem de serviço da administração do Plano Piloto que proíbe os ambulantes, até uma possível regulamentação. Não dá para proibir até regulamentar. Como é que essas pessoas vão pagar a conta? E existe um decreto também do governo, do Distrito Federal, nesse caminho. As pessoas precisam pagar as suas contas e por isso que elas estão, de alguma forma, trabalhando. O que o governo pode fazer é uma orientação para que não haja aglomeração, para que seja mantido o distanciamento, mas não é justo que uma série de comércios estejam abertos e essas pessoas que mais precisam, não possam garantir o seu sustento. Então, eu acho que o governo, para garantir o distanciamento social, ele precisa fazer com que a renda emergencial distrital funcione. Então, se não é para ter ambulante aglomerando na rodoviária, deveria haver uma renda emergencial distrital que funcionasse. E não é o caso. A renda emergencial distrital alcançou muito pouca gente, não teve distribuição de cestas de alimentos suficientes para a população que mais precisa. E hoje a gente sabe que temos muitas pessoas desempregadas e não é desempregada por conta do distanciamento social, não. É desempregada por conta da crise econômica profunda e por conta do coronavírus. O governo não pode abrir os grandes shoppings, abrir os grandes empreendimentos e criminalizar a população mais pobre da nossa cidade. Então me solidarizo, sim, com os ambulantes da cidade.